Oi! Dentro da ideia de áreas degradadas e reversão dessa degradação, vamos ver mais algumas estratégias que a gente já começou a ver em vídeos anteriores. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Como eu ando num período mais em, vamos de Kitaro. Essa é antiga também, né? É lá da década de 80. Sonzinho também, pianinho. Vamos falar um pouco sobre cerca viva, é, barreiras aí de, de contenção do vento. Vamos falar sobre franjas de biodiversidade e cordões de vegetação. Do possível, solo sempre recoberto. Aqui nós estamos utilizando o amendoim forrageiro. Também dá uma florzinha amarelinha, pequenininha, linda e é uma leguminosa que auxilia na fixação de nitrogênio no solo. As folhas que vão caindo no solo, elas ficam aqui mesmo, vão decompondo. Para todo lado que a gente olha, galhos e ramos cortados continuam presentes no solo. As linhas das curvas de nível Recentemente a gente refez algumas dessas linhas e eu estou colocando flores na leira com a ideia de segurar a terra, de fazer as franjas é, de, de biodiversidade, de ampliar as possibilidades de biodiversidade no lugar, que a gente pode ver aqui embaixo também. Essas são dálias, a mãe gostava muito de dália. Então nós trouxemos batatas dessa flor lá de cima do terreno e colocamos aqui na parte de baixo. E elas estão indo muito bem, porque o terreno aqui já está bastante estercado. Maracujá, nascendo por conta aqui no terreno a gente plantou... Alguns pés anos atrás eles se foram, mas passarinho acabou trazendo mais sementes e eles plantaram por aqui novamente a cerca, algumas árvores junto da cerca. Optamos por colocar umas espadas de São Jorge e ao mesmo tempo utilizar a cerca como olha mais galhos dispostos pelo terreno e ao mesmo tempo utilizar o maracujá essa daqui é uma astrapeia passarinho e abelha adora porque elas produ ela produz bastante bastante seiva muito doce então olha aqui na, na cerca o maracujá junto com flores. Já tem uns maracujazinhos aqui. Ali o a rua de entrada aqui de casa. Olha o maracujá junto da cerca. A ideia que a gente queria aqui era uma membrana sem era uma membrana semipermeável. A gente queria, com a cerca, fazer um lugar em que pequenos animais pudessem passar, vento pudesse passar, passarinho pudesse passar, mas vaca não pudesse passar. E a alternativa que a gente achou foi de colocar os alambrados. Mas, junto com isso, Algumas espécies que pudessem transformar essa cerca numa cerca mais viva. A gente usou uma planta aqui que pendoa e dá umas florzinhas lindas e ao mesmo tempo o maracujá. De trás do, do terreno, que tem um, um desnível aqui, plantei também amendoim forrageiro para proteger o solo e olha que aqui continua algumas braquiárias, mas ela está controlada aqui porque é, é mais sombreado, recentemente o vizinho tacou fogo no campo ali e isso comprometeu um pouco o trabalho que eu venho fazendo de, de cercamento com as plantas, tem aqui, é, foi plantado sanção do campo que vai formando uma barreira aqui atrás, a parte de trás do, do imóvel, então tem que estar um pouco mais protegido. Plantei algumas agaves, que são essas aqui, é um, um espinho, um espinho poderoso, junto com espinhos do Sansão do Campo, aqui cacto que passarinho trouxe, e esse cacto vai dar uns frutos como a pitaia. Olha um outro tipo de cacto. Esse aqui é aéreo, passarinho também que plantou. Olha uma pitaia ali em cima. Acho que não vai dar para ver direito, mas eu vou tirá-la para mostrar para vocês como ela é. Então, passarinho que plantou. Além dessas aqui, passarinho plantou mais uma espécie também. Enquanto a gente chega lá, essa daqui é a íris, que vai fechando, ajudando a fechar o, o terreno. Tem aqui um, não não é o um mirtilo, mas é um parente dele, que é essa daqui, ó. É bastante espinhenta também e ela dá um, uma mora silvestre é uma framboesa também passarinho que trouxe porque não foi a gente que plantou ali na frente tem umas framboesinhas vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o, o pezinho dela quando foi ah sim Aqui, Olha que coisa mais linda, passarinho que trouxe. Então a gente vai trabalhando e vai trabalhando em parceria com os seres que moram por aqui. Eles trazem algumas coisas para a gente e a gente traz abrigo e proteção para eles. A pitaia que a gente viu agora há pouco, eu colhi ela. É preciso tomar cuidado, porque a casca tem bastante espinhos, eu já tirei os espinhos. Cortei, ela parece um pouco com kiwi, e aqui as sementinhas. Passarinho gosta muito dela, morcego gosta também, e eu gosto também. Então vê que a cerca numa propriedade tem várias utilidades. No nosso caso aqui, uma cerca viva e produtiva, que ela está produzindo maracujá, mas também está produzindo pitaya e está produzindo framboesa né? nativas, que passarinho trouxe. E aí a gente estabelece uma parceria com outras formas de vida para ir tocando as coisas. E a gente pode usar algumas plantas também, caso de sanção do campo e caso do, daquela espinenta, o agave, como uma forma de proteção do lugar. Ao invés de cerca elétrica, a gente coloca umas plantas né, que vão fazer esse, essa função de proteção. Junto também, a pitaia está servido? E aí nós vamos terminando o vídeo de hoje Lembrando, se estiver curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, chama o pessoal, esmarrama o conhecimento, o conhecimento tem que percorrer o mundo. Vai lá e se inscreve no YouTube, beleza? Grande abraço e até a próxima!